Se tem um videogame que é sonho de consumo de todo retro gamer, é o um Neo Geo AES. E finalmente consegui adquirir um e vou mostrar para vocês. E também botar para funcionar esse monstro. Mas claro, não vai ficar só nisso. Vou tentar explicar o porquê desse videogame ser um ícone e a situação da época em relação aos outros videogames e um pouco do porquê o Neo Geo AES é tão importante para mim. Então, vamos começar. Primeiro, vou mostrar o controle dele. Só o controle vocês podem ver que ele é muito maior que muito videogame aí. Olha o tamanho se comparado a um Super Famicom e se comparado a um Mega Drive. Aliás, viu, esses dois têm importância no misticismo do Neo Geo AES, e vocês vão entender isso mais à frente. Vocês não devem estar vendo direito, mas eu posso afirmar para vocês, é um controle muito bem feito o cabo dele que é ligado no console cara você percebe que é feito para durar o manche dele aqui ó tem um barulho característico das ligas metálicas viu essas ligas metálicas são bem famosas. tem o botão select start além ó, de quatro botões em linha bem semelhante aos arcades da snk esses botões são amados e odiados na mesma proporção tem gente que achava melhor ele dois em cima e dois embaixo. Tem gente que adora esse design com quatro botões em linha. Aqui embaixo você vê o logo do NeoGel e embaixo escrito Max 330 Mega Pro Gear esse 330 Mega se referia a 330 Megabit de memória Que já era muito na época, vamos combinar Só que mais tarde com uma técnica de paginamento de memória chamado Bank Switching O console chegava a mais de 716 Megabit Os jogos dessa época estavam escrito Giga Power Pro Gear Spec Você vê que o controle é bem clean E ao mesmo tempo bem bonitão Quer dizer, eu sou suspeito para falar também, né? O console é gigante e com o cartucho encaixado, então fica imponente. Na frente, aqui ó, tem o botão liga e desliga, a entrada do player 1, a entrada do fone, o volume, a entrada do player 2 e aqui do memory card. Atrás só tem duas entradas, a AV e a de energia. Você vê ó, que o console é todo preto. Ele tem aqui ó, o logo da SNK. Aí você vê de onde que vem o AES. Advanced Entertainment System. Quando eu coloquei ele para funcionar, eu cometi uma heresia. Coloquei no monitor de LCD, em vez de uma TV de tubo. Vocês devem estar vendo as imagens aí no fundo. Mas é que TV de tubo aqui no Japão é difícil de achar. E as que existem vieram raridades. E por isso, são bem caras. Mas deu para matar a vontade e a saudade de jogar Neo Geo Só que você que não viveu essa época nos anos 90 deve estar tá se perguntando E Sui, por que, que esse videogame gigante é o sonho de consumo de 90% dos retro games? Bom, vou tentar resumir O Mega Drive foi lançado em 1987 E o Super Famicom Super Nintendo em 1990 O Neo Geo também é de 1990 esses três consoles são da quarta geração de videogames. Claro que tiveram outros videogames que fizeram parte dessa geração. Mas quando pensamos na quarta geração, nos vem à mente a guerra dos consoles. Que tinha de um lado... O mega drive e do outro lado o super nintendo vou nomear de mega drive e super nintendo lembrando que o mega drive também foi genesis e o super nintendo também foi super famicom esses videogames eram as estrelas da geração só que em contrapartida os fliperamas também estavam no auge de sua popularidade nesse período e os fliperamas barra arcades eram as plataformas que tinham as melhores versões dos jogos em matéria gráfica, sonora e etc. O Mega Drive, principalmente, e o Super Nintendo, tinham versões de jogos de arcade bem abaixo das versões originais. Já o Neo Geo AES era um console que era fiel às versões que haviam nos fliperamas. Era um verdadeiro arcade em casa. Por isso, era desejado por ambos os lados dessa guerra. Aí vem outra questão. E sui? O NeoGel não teve tantas vendas quanto seus concorrentes já que ele era tão cobiçado aí nós chegamos ao ponto o preço a maioria dos consoles tinha um preço de lançamento em torno de 200 dólares e bom 200 dólares era o preço de um cartucho do Neo Geo e o videogame acredite tinha seu lançamento fixado em 650 dólares, isso no mundo todo. 650 dólares era mais que o triplo dos outros concorrentes. Aí não teve jeito, poucas pessoas poderiam ter esse aparelho. Além de ter, eu conheci poucas pessoas que jogaram esse aparelho na época. E eu tive o privilégio de jogar esse videogame no seu auge. Já contei essa história várias vezes, mas acho que aqui no canal eu não contei ainda. Eu estava em um colégio e recebia dinheiro para comprar meu lanche e poder voltar para casa de ônibus e eu não gastava tudo aliás, tinha vezes que eu não gastava nada eu ficava com fome para não gastar esse dinheiro e voltava a pé para não gastar o dinheiro da passagem de ônibus tudo isso para usar esse dinheiro nos fliperamas que haviam no caminho até minha casa e tinha um caminho que era mais longo por sinal que eu ia só porque tinha um barzinho, um boteco mesmo que era bem isolado, isolado não, era escondido, e lá tinha uma máquina de Street Fighter 2 Champion Edition, aquele que você pode jogar com os quatro chefes, e por ser meio isolado, não tinha muita concorrência, quase sempre eu chegava lá e podia jogar a máquina sem fila. Num desses dias eu chego lá e tem outra máquina além do Street Fighter, quando eu olho eu fico surpreso, o nome do jogo era Art of Fighting Fiquei espantado Com os gráficos, com o tamanho Dos personagens, com o zoom Que tinham quando os personagens se aproximavam A câmera se aproximava E quando eles se afastavam, a câmera se afastava Era surreal Os efeitos sonoros eram superiores Nunca tinha visto isso num videogame Mas como eu não sabia os golpes Nem as manhas do jogo, eu nem coloquei Uma ficha para jogar, até porque Essa máquina tinha uma fila grande Só que também a galera tava apanhando para jogar esse jogo e não era aquela máquina clássica da SNK vermelha era uma piratinha mesmo então não tinha os golpes para a gente tentar descobrir bom nessa época eu tinha um Super Nintendo e alugava as fitas numa locadora chamada Fantasy Game eu ia nessa locadora toda sexta-feira para alugar jogos para ficar o fim de semana só que eu ia tipo umas 3 da tarde por quê? porque o horário de devolução eram 17 horas então eu ficava das 3 até as 17 esperando alguém devolver algum lançamento quando eu cheguei na locadora eu vi esse videogame enorme e vocês não acreditam o jogo que estava na TV era exatamente o art of fighting e era o jogo igualzinho naquele momento minha cabeça explodiu tinha duas pessoas jogando mas eu não resisti aluguei uma hora e fiquei de próximo a partir desse dia meu super nintendo ficou menos legal digamos assim e para mim nascia um ícone da minha infância algo interessante aqui desse console é que ele veio com os manuais olha só que interessante só que o que me deixou mais impressionado foi o certificado de garantia ela não tem uma via só não ó tem três vias Por quê? não sei coisa interessante né mas como sempre o vídeo não acaba por aqui eu queria saber de você quais as suas histórias com neogel fala aí nos comentários eu sou o Isui. obrigado a você que viu o vídeo até aqui